Assim, desse jeito manso, é colocado o um ponto final. São abertas novas janelas e novas páginas. Para novos ares, para novos traços. É nesse momento onde o jogo para, parabeniza e finalmente anuncia. Acabou. Você venceu. É o fim. Tudo que foi feito até ali, tudo que nasceu até ali, é como uma cicatriz que marca na memória o acontecido até chegar aqui. Como um o hematoma então segue alertando mais uma vez... É o fim. Ou talvez não seja, talvez não seja mesmo o mesmo fim. O jogo pode não estar completo. Novas edições trarão mais desafios, trarão mais começos, mais felicidades, trarão outro fim. E por um impulso incontrolado, nós buscaremos esses começos, nós buscaremos essas felicidades, que mais uma vez chegarão ao fim, mas que mais uma vez irão abrir o um novo. Deixemos então, meus amigos, que seja um fim, um fim para o começo.